Ixi, oh meu. oh meu, Deus, ele tá chutando forte hein? Ah, pá, pá, pá. Para com isso, hein, parece um helicóptero, metralhador do cara O que, acabou ah. Oh meu Deus, acabou a munição, hein, acabou as balas Aí rapaziada, eu sou o Caverninha Estamos começando um game aqui, simplesmente se chama Free Fire ah. Rapaziada, o que que acontece O Caverninha aí no mercado, os caras falavam Caverninha, Caverninha Joga Free Fire! Ah. Rapaziada, eu nunca joguei Free Fire. Tipo. É Vamos ver qual é que é esse negócio? O game é de Android, tipo. vale isso? Só que o Cabernet não, não tem como jogar ali, ó. Ah, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não tem como jogar no Android. O que, que acontece? Altamente customizou ah, ah. para o PC! O jogo é altamente nunca nem vi. Que dia foi isso? Porque eu nunca nem vi. De, oh meu tá rolando um crustáceo mecânico aqui. Os caras querem que nós clica Você clica aqui, a coisa de, de telefone. O que acontece? Você compra a mochila dos deuses ou você compra a jaqueta de motoboy profissional antiperfuração. E também tem a tiazinha aqui. Essa foto aqui vale 10 milhões de pontos, tio. Ao você ver essa tia, dá um encorajamento especial para o jogador que de fato vai jogar muito melhor. Rapaziada, tem a caixinha Madison. Caixinha Madison é um segredo. Eu não vou falar pra vocês, vocês têm que comprar. Ah! Beleza, temos o um tiozinho aqui altamente cavernístico. Rapaziada, tem como fazer o um cabelinho igual o caverninha aqui? Será que tem como fazer um carinha igual o caverninha? Não! Bem, vamos vamo cri vamos cri, -cri. Cri, cri Onde que clica no cara aí pra fazer o. quê? É, é bermuda? Tio, é bermudinha. Rapaziada, vamos jogar! Vamos jogar com esse tiozinho aqui do jeito que ele tá mesmo. Rapaziada, eu queria fazer um cabelinho, eu Queria. <risos> Ah. O que acontece, tio? Já tá rolando os marujos, enfermeiras, tá rolando Kettersons oh. aqui. Ô Ketterson, ó, 10 pontos pra você, tio. Dentro do, <risos> é dentro do seu olho, ó, ah. oh, rapaziada, pegamos um caso aqui, ó. Estão desbaratinando, mas o cabernet, ó, oh. ó, oh, a mãozinha da Ketling. Foi ótimo. Mais ou menos isso, umas caixinhas do amor, pneus, Sim. um segundo, ah. vamos começar. Rapaziada, nunca nem vi. Vamos testar esse negócio, esperando mais jogadores. Vá! Ah. Rapaziada, já estamos aqui no nosso Boeing 76244. Ó, características: 4 hélices homofóbicas. É o quê? São os aviões mais preparados para a batalha, tio. O que, que acontece? Olha, a galera já tá pulando, acho que vou pular, hein, tio. Ó, chovendo, tio. Vamos snowboardar. Beleza, me parece ali, ó, rola uma torrezinha. É, ué. O, o, o caverninha quer, oh! quer cair dentro daquele quartel militar do Mike ali. Ué, o Mike. Swatch. O Mike da SWAT tem umas casas aqui por aqui, tio. Ouvi dizer: se você encontrar lá, você acha a lendária AK-45 do Pente Alongado. Rapaziada, beleza, vou, vou concentrar o jogo aqui. Ô oh, meu, nós temos 200 de vida, hein? Opa! Vamos cair pra, pra esse quartel general e já pegamos umas escopretas. Ô oh, meu, olha o telhado. Rapaziada, já vi uns itens brilhando aqui, já bicou o meu zóio. Vamos se ligar que tem uns barril vermelho ali também. Altamente perigoso. Verdade. Beleza, ó, oh, primeiras impressões. Ali oh, cai com classe, hein, tio? Beleza. Se inscreve aí, tio. Ó, pega o oh, tempo Ô meu, já tem a minha. Oh, meu, colete. Rapaziada, já pegamos. Pau dado. Temos arminha. Como que pega essa vida aqui? Tem como bicar elas? Rapaziada, é, peguei os negócios aqui não sei como que usa. Ô, oh. oh, meu esqueci de, de equipar o botão de pular, <risos> Vamos ter que, que que pular aqui, ó. Ó, ó Na moral. <risos> uh. <risos> o que? Rapaziada, o cara não é igual o Leon, não, hein? Você tá ligado que o Leon. O oh, Leon! Do Resident Evil 4, ele dá um pulinho ali, tio. Mais ou menos o joelhinho dele nem, nem canta. Rapaz, tem, tem como dar um quebration aqui? Oh, meu, quebra não, hein, tio. Não quebra. Não. Beleza, vamos em busca. Oh, oh, tá rolando uns tiroteques ali? Vamos com calma, tio. Vamos achar umas armas mais periculosas que os caras é do mal. Beleza, vou dar um poli aqui. Na moral. Ó, oh, tá rolando uns tijolos dourados aqui. O que a K-45? É a lendária! Não vai ficar nenhum um em pé. Ó, oh, meu Deus, pega ela, vai, pega! Agora esses caras vão cair. Rapaziada, acho que a gente tá com a K-45 aqui, se eu não me engano. Beleza, vou trocar. Ó, oh, ó, oh, clac-clac. Beleza, rapaziada, não estou vendo nenhum um oponente É bom eles correm, hein Primeiras emoções, não tem ninguém aqui nesse mapa, hein Não, nadinha O Cavalim está sozinho Aqui, ó, aqui Bica forte, tio, ó, deu nem tempo Pra tia cair, ó, ó, tá de pijama É por isso que ela morreu, Não saia de pijama jogando Free Fire, ó, capacete americano E tudo mais Capacete tudo mais, beleza Rapaziada, tá rolando os pipocations aqui, tá escutando os tuk-tuk Vamos investigar essa cena aí, hein Vai lá e vê Fica ligeiro Ô, onde? Ó, tiozinho, eles vêm de longe, hein É profissional Rapaziada, deixa só ele bicar de perto aqui A gente vai trocar ideia melhor com ele Ó, ó, é a Kathleen, tia. Ó, as perninhas dela. Vamos pegar ela por trás pra largar esse lock Ó, vamos só dar uma olhadinha por aqui a Catherine, Ó. Aí você bica, hein, tia. Ó. Ei! Ô, Kathleen, vai correr! Vai! Não vai, gente! Mano, é meio automático esse negócio? Tá muito fácil, tio! Beleza, vamos continuar. Tá bicando todo mundo. Tá bonito. Rapaziada, você toma uma... Ô, oh, meu Deus, tem como pegar esse caça aqui, holandês Ai. Pegar aquele caça ali, a gente sai bicudando e triturando todo mundo. <risos> Olha. Ó, o botão da corrida mágica aqui, Caverninha. Ó, o Caverninha nem sabia, botão mágico da corrida. É sim... Tranquilo. Daquele jeito. Ha! Rapaziada, se eu montar dentro desse caça jamaicano aqui, não vai ter para ninguém. Já vou até avisar, hein. Ó, <risos> oh, tem uma entradinha aqui em sim Rapaziada, não tem como não, hein. Eu não gosto de GTA não, caverninha. Ô, oh, meu Deus, o cara tá achando que é GTA, só explodindo o mundo ali. Rapaziada, tá rolando uns quartel militar aqui altamente periculoso, hein? Vai ter uns caras aqui altamente formadores de quadrilha. Daí para cima, ó, oh, meu Deus, é escopeta. Fala que é escopreta. Não, meu, não, não achamos a escopreta ainda, hein? <risos> Como que troca as arminhas aqui? Fala pra mim, fala. Não conversa comigo, não. Ó, oh, tem uns capacete grego e militar aqui, hein, curtindo. É tudo nosso. Rapaziada, não estou vendo mais nenhum op... Ó, oh, meu, eu já achei o lock ali, hein? Oh, ó, que é bicate, viu? Ó, ó, pica esse lock. Isso, teu. acaba, com, isso ele, é. acaba é. com ele, clica esse lock. Meu Deus, aí você cai, hein? Rapaziada, vai cair, tio. Ixi! Oh meu, oh, meu Deus, ele tá chutando forte, ó, Para com isso, hein? Parece um helicóptero entrador do cara. O que? Acabou ah! Oh, meu Deus, acabou a munição, hein? O cara é mau. Ó, oh, bem na perninha. Oh, meu Deus, aí é zóio. Oh! Rapaziada, parece que acabou, hein? Acabou as balas. Acabou? Ah. Acabou, Jéssica? Já acabou? Atrás do coqueiro é nóis, tio. Ó. Oh. Ixi, acabou o município, oh Rapaziada, ele tá batendo forte, hein? Deixa eu só pegar essa munição aqui. Fala que é munição. Fala! Achou! Rapaziada, não sei. É, ah, é nós, hein? Cadê? Tá aqui fora. Vem, vem pro cabelo. Vem, vem ah, lá. Ah, Corre, seu louco. É, vai! Vai trupe, Vai tio. Vai aguentar não, hein? Peraí, tio. Peraí, como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Vai trupe, cá. Ô, oh, meu, acabou. Oh, meu, deixa o cara... fugir. pico. Ei! Eu escoprei. O que, que foi isso? Meu Deus, que falta de vergonha, hein, caverninha? Vai bicar os caras que essas. Ô, oh, meu, sumiu, hein? V vamos achar esse lock, hein? Paraquedista profissional vai cair logo. Ah, ela tá deitada. Tá ah, Ai, ai, ela tá... Ah, ah... <risos> Tava deitadinha, tio. Pegamos ela, tomando o sol. Beleza, rapaziada. Tem munição. Dá pra bicar os caras, o caverne tá simplesmente <risos> reconhecendo os comandos aqui, tá, tá meio louco esse, esse computador de bordo aqui. Ó, já é uma munição, hein? Ô, oh, meu Deus, vale sirene? <risos> Parece que acabou o round, hein? Ó, zona segura irá diminuir. Pois é! Warning! Tranquilo, estamos na moral. <risos> simplesmente temos que pegar as munições mais bicatórias, dentro desse quartel aqui, com certeza, terá... Altamente munição de longos calibres e grossos 0 .5, 0 .6 e .79. Só pode! Beleza, rapaziada, ó, ó. Tem um mitório aqui. Dentro do mitório, os caras costumam deixar as munições ali altamente periculosas. Dessa vez o caverninha não deu sorte. <risos> Vamos simplesmente checar o território, hein? Ó. Tudo fechado, hein, tio. Ó, já, já vi um, um itemzinho do amor ali, hein? Corre, tio, corre. Oh, meu Deus, é item do amor mesmo, hein? Ó! Para de co Para com isso, tio! Fala! Oh, meu Deus! Deixa, deixa, deixa eu pegar esses itens aqui, para favor, de tal. Rapaziada, tá rolando munição agora, hein? Tranquilo. O bicho tchau. vai pegar, meu filho. Tá carregando a outra. Vap! Vou pegar um por um. Beleza, me parece que tudo está andando como o Caverninha previu. Pra primeira jogatina, e estamos bicudando os caras, na moral, hein? Ah. Rapaziada, agora o negócio é corrida, tio. Vamos achar esses loki. Os caras já devem estar com sniper e outras armas mais periculosas. O meu Caverninha não está com medo, tio. Simplesmente quer ver essas tiazinhas tomadora de. de Locks. É o quê? Ali no, no sol, achando que é. que é profissional. Ah, mas o Caverninha pica é o zóio, O Caverninha acha! <risos> Beleza, rapaziada. Estamos aqui de novo nessa zona. O Caverninha tem, oh, tem que trocar de local, tio. Vamos encontrar o um local melhor. Vá! Rapaziada, vamos explorar uma zona mais tropical, hein? Ó, oh, cortando esses coqueiros aqui. O Caverninha conhece esses tipo de zona, tio. Pelo tipo de vegetação e cerrado mediterrâneo, o Caverninha já tá ligado que mais pra frente possui um lago cristalino e à esquerda o oceano. Ó, ó, o, Ca o Caverninha falou, vai ter uns locos tomando sol ali, mas não é o op oponente suficiente para o Caverninha, vamos Vamos vamo ir lá pra parte Mortal Kombat Street Fighter pra cima, ó, perto daquela luzinha amarela ali. Ali vai estar tá rolando uns Mortal Kombat louco hein? <risos> Rapaziada, tá rolando umas casinhas de praia aqui totalmente tranquilo. Não vejo nenhum oponente na zona, hein? Merda nenhuma! Praticamente quase todos eliminados. Uhum. Ó, vamos, vamos chegar nessa luzinha aqui. Será que é o meio do mapa, tio? Não! Ninguém me disse nada, eu não sei. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, ok. Rapaziada, não vejo tiros, não vejo pessoa. Rapaziada, essa casinha de praia aqui vai, vai ter algum lock escondido aqui, hein? Vamos se ligar, ó, o estado de. De Hagersons ali, tá matando os caras, hein? É mesmo. <risos> Rapaziada, tem como mexer a vida, hein? O Caverninha tá marcando, tio. <risos> oh, meu Deus, enrolou no bracinho, ó. Vap, tá de volta. Tranquilo. Agora a gente vai achar esse tal de Douglinhas, hein? Doglinhas é do mal, tio. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir essa rampinha do amor? Tem que tá por aqui esse lock. Beleza. Essa zona aqui já é mais complicada, hein? É, olha. Essa me... Pa... Oh, meu Deus, tá fechando as paredes, tio. Oh, dentro do prédio, é aqui, o louco. Oh, meu Deus, tá fechando. Ai, corre. Ixi. Oh, meu Deus, peraí, vale isso, pressão psicológica. Carada. Rapaziada, o Douglas tem que estar tá por aqui, Vou manchar esse Douglas. Pelo amor de Deus, em Douglas. Esconde não que nós te acha, tio. <risos> Rapaziada, de cima do morrinho, hein. Tem que estar tá ali, ó, oh, ó. Oh, já achei um cogumelo mágico ali. ver oh, meu, cogumelo, olha aqui, tio, ó. Oh, Super Mario Brosers. Super Mario Bros. Aviãozinho, Jumbo, já tá caindo uns negócios de paraquedas altamente gigante. Rapaziada, é lá que o está, tá, tio. Não pode estar tá em outro lugar. Com certeza. Vamos manchar esse Douglas na pernada. Rapaziada, é aquele ponto amarelo, tio. O Douglas vai estar tá ali, tio. Eu tô ligado. Rapaziada, só avisando que esse Doglin deve ser altamente do mal e periculoso, hein. O Douglas tá matando os caras por aí, hein. Ih, rapaz. Esse cara é altamente assassino, tio. Se fodeu. Onde é que tá esse pilantra? Lá em Sorocaba. Ó oh, o <risos> Oh, Doglinhas, Rapaziada, esses pontos amarelos aqui devem ser os territórios que o Doglinha já conquistou, aí. Sim! Miami, Miami, Miami, Douglas. Douglas. Douglas. Ai, a a é a mim, Doglinhas. Aí, que eu estou aqui agora! Rapaziada, não que estou vendo o <risos> Beleza, ó, oh, chama uma loja aqui? Ô, oh, mas eu sei que tem uns Playstation aqui para vender? <risos> Vamos ficar ligado, hein? <risos> mas <e> testando tô isso? <risos> Doglinhas tá chamando reforço, hein? Ixi! O que é ele? <risos> Onde? Vai lá, tio! Tá, tá escutando? Olha... Não, peraí, peraí... É aqui? É isso mesmo. Rapaziada, onde é que tá esse cara? Não sei. De carro, hein? Tá vindo de carro, Loki. o oh, do aí, tio. Ele é profissional! Ô! Oh. Oh. Ele tá de carro, tio! Oh. Sai no fora! Se inscreve aí, tio! Rapaziada, tá fugindo, hein! O que Tem altos! Onde? Sei lá! Rapaziada, os caras aqui é treinado, hein? Ó! Oh. Tá de sniper, tio! Vai tomar no caneco! Onde? O oh, meu, tem muito cara aqui! É o esconderijo! O Rapaziada, vamos pegar o que? Da esquerda e da direita? Nossa, oh, seu pilantra! Pera aí, pera aí! Vamos mostrar pra esse como faz aqui, ó, ó. Oh, é, corre, tio! Corre! Corre, tio! Corre que o bagulho é louco! Beleza! Oh, outro louco aqui! Nossa senhora! É tiro de escopeta, tio! Ó! Oh, Vica! Ei! Cai, tio! Cai aí! Ô, seu amigo. Vai cair. Oh meu Deus, bicamos mais um. Ó, oh, acabou a munição. Pega outra arma aqui, pega. Ó. Oh. oh meu Deus. Rapaziada, tem que pegar os itens desse Loki? Ô, oh, meu Deus, tá cheio de arma. Binóculos, grego, galego e tudo mais. Rapaziada, sei lá, peguei umas paradinhas aqui. Ó, oh, é o Douglas, tio. Oh, corre, pega esse doglias. Oh. Oh, a bicatória, essa é a bicatória. O doglias tá saindo fora, tio. Damos um bicando todo mundo. bicho vai pegar, meu filho. Rapaziada, olha lá, olha lá. Oh. Nossa senhora, vira o pescoço de Aquiles. Ó, <risos> oh, é aqui, tio. Aqui o negócio é doido, tio. Oh, é simplesmente os ganhadores de campeonato. ó. <risos> oh. oh. Tá rolando as tirotex aqui. Em cima da montanha é, é os caras mais do mal. Rapaziada, não, não seja bobo, caberninha. Uh -huh. O quê? Deixa eu tomar meu todinho. Corre, tio. Fogo cruzado. Uh -huh. Ô, caberninha, deu pau no controle. E aí? Rapaziada, deu pau no M-suclo. Rapaziada, o cara não vai deixar eu tomar o todinho, hein? Beleza, agora. Toma esse todinho rápido. Rápido. Olá. Todinho's time, tio. A gente tem um tempo pra tomar o todinho aqui. Ó, vai começar a encher a vida. Rapaziada, tinha dando uns bugerson ali. O cara tava correndo bem torto. Ah! Você vai cair, hein? Oh! oh, meu Deus! Bicamos todo mundo, hein? Rapaziada, o que que acontece? Ai, ai, uau, uau. Como que recarrega essa munição? Quem tem como que bicar ela? Ó, oh! papi! Rapaziada, nossa, sim! Ah, já batamos 366 caras, hein? Vamos tomar mais todinho, tio? Vamos tomar um todinho aqui e aquecer o braço dele? Isso, tio! Beleza, rapaziada, o Douglas, que é o um mestre da fase, ainda não foi avistado. Ele tá batendo de binóculos aqui, ó. Ah! Rapaziada, só pra avisar, o Caverninha não tem colete à prova de bala, tio. ouviu uns carinha... O quê? Corre! Ô, oh, meu Deus, corre! Tá é cagão. Rapaziada, essa zona já está diminuindo. E o que que acontece? Vamos ter que achar esse Douglas sem colete à prova de bala mesmo, tio. Ó, oh, olha ali, tio. Olha ali. V vamos atrás dele, tio. Ele... E... O quê? Ele me viu! Ah, Peraí, ô, oh, Doglinha! Ó, oh, ele tá atrás da árvore, tio. Ó, oh, pilantrão. Ó, oh, vamos chegar de perto, com o fogo de perto cruzado do Caverninha aqui. ó. Oh. Oh, meu Deus, o Douglas vai cair, hein, Douglas? Olha a perninha aí, tio. <risos> ah, meu Deus. Rapaziada, o que que acontece? Oh, parei de jogar, esse jogo. Primeiro, tio, vale isso. Acabamos com o mundo, tio. É mais ou menos assim, hein. Rapaziada, o caberninho primeiro gameplay dele, ó. Primeiro de 50. É o que eu tô ligado. Mais ou menos isso. Frango frito. Curte o jogo, hein. O jogo foi legal porque o Douglinhas mexeu com o Caverninha, mas o Caverninha foi atrás do Douglinhas e butinou ele. Rapaziada, o Caverninha não vai jogar mais, por quê? Porque ele terminou em primeiro, se jogar mais aí fica feio, ele vai perder, o Douglinhas vai trazer a gangue dele e vai cercar o Caverninha. O Caverninha vai se aposentar por aqui... E terminar com um final feliz! Espero que vocês tenham curtido esse gameplay Se você curtiu o gameplay, clica no gostei mágico Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve! uma séries altamente profissionais no canal Resident Evil, Jatobá Amazing's, Franquin Adventures Tem altos jogos profissionais Vamos, vamos se ligar, entrar no canal aí e ver o, o, o, as séries mágicas, hein? Mais ou menos isso, compartilhe com o seu primo vô, primo do tio do seu vô Irmão da prima da sua namorada e se você não tem namorada, vamos se ligar e arrumar uma agora. Te vejo na próxima.